A Associação Brasileira de Alzheimer mostra o que você precisa saber. Até agora você acompanhou as abordagens e procedimentos de diferentes áreas técnicas para o tratamento ao portador de Alzheimer. Mas existe um elo fundamental nesta cadeia que é o cuidador. Todos da diretoria da ABRA são cuidadores. Sua relação afetiva com os portadores dessa doença seguramente é o principal fundamento na terapêutica. Sou cuidadora há 13 anos e inicialmente eu aprendi no meu dia a dia, quando eu vi que não era possível continuar mais nesse caminho sem ter um estudo maior para conversar com pessoas, conhecer Lugares e pessoas que viveram a mesma experiência. Só dessa forma eu pude crescer, ficar tranquila e aprendi a lidar com um paciente de Alzheimer. Eu acho que o nosso dia é rico desde que você procure ajuda, desde que você entenda o processo que você está fazendo. Não só de cuidar de uma pessoa, como também aprender a cuidar de si mesmo. É muito importante que fique uma mensagem final para você que está assistindo a este vídeo. Cada profissional da área de saúde tem a sua importância no auxílio e no tratamento junto a um paciente portador da doença de Alzheimer. Você, cuidador ou familiar, tem que estar atento para poder direcionar o paciente e proporcionar uma melhor qualidade de vida e bem-estar a ele. Nós devemos lembrar sempre que um portador de Alzheimer, antes de ser um doente, é um ser humano, digno de respeito, de muita compreensão e de muito carinho. Existem regionais da Associação Brasileira de Alzheimer espalhadas em todo o território nacional. Esteja onde estiver, você pode pedir informações através do telefone 0800 551906 ou através do site www.abras.org.br. Não deixe de buscar auxílio. Até breve.